Olá, minha gente, eu queria convidar a todos e todas para o nosso programa Direitos na Rede nesta sexta-feira pela fanpage nossa Antônio Alberto Machado, nas redes sociais e no canal oficial do PT no YouTube, às 21 horas. Quando eu estarei recebendo aqui o professor Antônio Carlos Garcia, que foi vereador em Batatais, pré-candidato a prefeito, candidato a deputado federal, autor de vários livros, e é com ele que nós conversaremos aqui nesta edição de sexta-feira do Direitos na Rede. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.